Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu fiz uma reunião agora há pouco, hoje de manhã, e, e essa pessoa que, que entrou em contato conosco, que agendou essa reunião, ela tem um, um perfil super bacana, e nós falamos sobre o visto, falamos sobre a empresa deles, uma, um possível business plan para eles, uma coisa super bacana. E aí eles me perguntaram uma coisa que muita gente me pergunta, e eu já, já falei isso até num outro vídeo e sugiro isso para vocês. E vocês vão entender que eu quero ir para um outro ponto depois, tá? É, eles me perguntaram se a gente tinha um serviço de auxiliar quem chega nos Estados Unidos. E... Ajudar a matricular filho na escola, é, tirar a carteira de motorista, é, enfim, esse tipo de coisa mais simples, tá? E, e a resposta é não, a gente não, não faz esse tipo de, de situação, esse tipo de trabalho. E eu costumo sempre dizer para os nossos clientes, poxa, se você está no Brasil, quando você pretende matricular seu filho num, num colégio qualquer, numa escola qualquer, é, o que, que você vai fazer? Você vai ligar para o seu advogado? Não, você vai até a escola vai pegar a lista do que você precisa fazer e eles vão ali vai estar escrito os documentos que você precisa providenciar né é, e é simples ou quando você vai tirar a sua carteira de habilitação você vai no DMV e vai pegar a lista de documentos que você precisa é, cada estado tem uma regulamentação diferente tanto para matrícula em escola como para carta de habilitação uma exigência diferente é impossível alguém saber de todos os estados então a melhor coisa para você fazer é isso né E aí ele me fez uma pergunta que, que na hora eu até, até travei assim, falei, caramba, o que, que ele quer dizer com isso, né? E, e isso me remeteu a um caso, não era o que ele estava falando, obviamente, não tinha nada a ver com o que ele estava falando, mas isso me remeteu a um caso que aconteceu há oito anos atrás, nove anos atrás, alguma coisa nesse sentido, dez anos atrás. E me marcou bastante porque foi onde, é onde a, gente começa, onde a gente começa a pegar... O jeito de como as coisas realmente funcionam quando você mora num outro país. E isso, eu quero contar essa história aqui para vocês, porque essa história pode ser sim uma história de, de, de aprendizado para todos vocês e talvez até de compreensão, porque eu já ouvi falar muitas vezes, eu já vi muitas, muitas pessoas. É, vou no banco aqui, então eu vou parar aqui, continuar o vídeo, depois eu vou lá no banco eu já vi muitas pessoas reclamando disso né falando poxa mas as pessoas que moram fora do do país muitas vezes elas se tornam mais indiferentes às vezes mais frias né às vezes elas elas elas se sentem menos menos emotivas com relação a algumas situações e não é bem assim tá o que que acontece eu quando eu resolvi é, mudar de país eu já tinha guarda do meu filho e sempre fui tentei pelo menos na minha vida ser pai ser empresário ser advogado e conciliar isso dentro de, de uma mesma pessoa se eu disser para vocês que foi difícil e eu tô falando aqui eu tô fazendo um vídeo muito espontâneo muito coração tá então assim não esperem algo muito muito técnico aqui porque não, não é o, o, o tipo desse vídeo que eu quero gravar eu tentei fazer o melhor que eu consegui e, e eu acho que eu consegui fazer bastante coisa gostaria de ter feito muito mais honestamente para vocês mas tem uma hora que a gente fisicamente a gente a gente não consegue fazer porque a gente tá cansado nós não somos robôs né a gente tem aí as nossas as nossas às vezes frustração do dia às vezes é, alguma chateação uma decepção um, um momento na vida que a gente é, tá com alguma dificuldade e isso impacta obviamente no, no, no desenvolvimento né não existe essa história de Ah então agora é meu momento pai Aperta o botãozinho, sorriso no rosto e é, vamos jogar bola porque tá tudo certo. Não é assim, né? Tem dias que a gente quer ficar quieto, tem dia que a gente é, precisa estudar, tem dias que a gente tá, a gente tem uma prova. Eu tive muitas, né? Eu desde que o Rafa nasceu, eu fiz um monte de, de cursos, mestrado, pós-doutorado, fiz um monte de coisa e, e eu nunca deixei de estudar às vezes alguns cursos tem um, um curso especificamente aqui que eu tô enrolando faz uns cinco anos para terminar ele falta mais uns dois de, de curso para frente é um MLS é, eu não consigo na verdade assim não é que eu não consigo só o tempo eu não consigo ter paciência para terminar esse curso porque esse é um curso muito legal muito bacana com certeza colocaria muitos é, muitos muitos créditos né no meu currículo vamos chamar assim mas é um curso onde tem muito estrangeiro fazendo e ali para mim é muito difícil você ficar três horas todos os dias debatendo temas de alto nível com um indiano chinês russo alemão cada um com um sotaque diferente no fim do dia ainda isso, isso acontece de noite por causa do fuso horário Nossa Senhora é para mim é muito difícil tem hora que eu não entendo o que eles estão falando e são vários assentos dentro de um de um vários sotaques dentro de um mesmo não dá tá então o que que acontece quando eu quis mudar de país é, eu sabia que eu ia ter que trazer dinheiro suficiente para segurar essa onda desse período apesar de eu já ter empresa aqui com o Albert naquela época é, o que a gente ganhava eu já contei isso já contei isso no livro já contei isso em vídeos o que a gente ganhava naquela época era suficiente assim para o Albert porque ele ganhava mais porque ele fazia tudo né eu tava no Brasil é, o que eu ganhava era mais ou menos aí dois mil dólares de lucro que a gente tinha, que a gente dividia, sobrava 2 mil para mim. É, não era suficiente para bancar sequer o meu aluguel naquela época. Né? Então eu tinha que trazer um dinheiro para me, me virar de, durante um bom tempo. eu tinha que me reestruturar, eu tinha que dar um jeito, eu tinha que me reacostumar com, com ouvir e falar inglês porque eu já fazia cinco anos que eu tinha saído dos Estados Unidos e ficado no Brasil então assim tinha, tinha, tinha uma série de coisas e o Rafa pequeno né então assim eu tinha uma série de coisas que eu tinha que lidar naquela situação e eu lembro uma vez que foi no final do primeiro ano mais ou menos onde eu tinha colocado um imóvel meu para vender para dar uma segurada melhor aí em, em, em, na questão financeira e eu não tinha vendido e eu liguei para minha mãe e pedir para minha mãe 5 mil dólares emprestado, tá? E naquela época minha mãe tinha feito alguns outros negócios dela, ela não tinha líquido ali, disponibilidade líquida, e ela falou para mim, poxa filho, eu não tenho agora. E quando ela falou aquilo, é, caiu a minha ficha de, porra, caramba, eu não vim para cá para ficar ligando com minha mãe e pedir dinheiro para ela, eu preciso fazer a coisa acontecer, né? Eu preciso buscar soluções para para os meus próprios objetivos né senão seria muito fácil né Poxa eu tô eu tô passando uma dificuldade aqui eu pego o telefone ligo para minha mãe minha mãe me manda dinheiro acabou eu não vou eu falei não eu preciso preciso mudar tudo eu preciso me reestruturar eu preciso me reformular e eu tô sozinho porque era, eu tinha que segurar a onda do Rafa né? E foi um momento de, de, de, de amadurecimento muito grande, porque toda toda grande ansiedade, de, de ansiedade assim, de, de preocupação, né? não é uma ansiedade de, de querer fazer algo, mas a preocupação muito grande traz uma maturidade muito grande para a gente também. O momento de dor traz um momento é, de, de maturidade para a gente muito grande e faz com que às vezes a gente corte alguns cordões umbilicais que às vezes nos prendem numa numa situação de conforto né E quando você muda de país honestamente o que menos você vai ter é conforto você vai ter preocupações você vai ter as adaptações eu falo muito aqui você vai ter os desconfortos todos os dias todos os dias você vai ter situação de desconforto você vai ter situação de insegurança você vai ter vai ter situação de de preocupações você vai ter situação de muitas vezes falar caramba como é que eu vou me virar com o que eu tenho até o final do mês e, e as contas do mês seguinte já vão chegando né e faz parte faz parte eu não conheço nenhuma história, nenhuma, e olha que eu conheço muitas aqui, tá? Eu não conheço nenhuma história de vitória, de verdade. Não essa, esse bando de gente que fica postando foto em Instagram é, achando que tá milionário. Isso aí esquece. Quem, quem mostra muito, esquece. Não tem. Meu pai sempre dizia isso. Quem tem de verdade não mostra. Não, quer, não faz questão nenhuma que as pessoas é, olhem para ele e falem assim, não, essa pessoa tem dinheiro. Quem tem de verdade, não mostra. E essas histórias dessas pessoas de verdade que eu conheço, são histórias muito batalhadas, muito sofridas. São pessoas que vieram para cá e passaram aperto, suaram a camisa e aprenderam a dar volta por cima. Eu me lembro muitas vezes, eu falei isso já aqui também para vocês, contei também no livro, mas conto aqui para vocês. Eu estava no meu curso de pós-graduação e o Rafa deitava, ia comigo, porque ele era pequeno, não tinha com quem deixar, não tinha dinheiro para pagar alguém para ficar com o Rafa, ele ia comigo para aula, todas as aulas. Deitava na carteira do lado, eu levava um cobertorzinho, um travesseiro, eu juntava duas carteiras, ele deitava ali, dormia a aula inteira, quieto. Ele não fazia barulho. E o fato dele não fazer barulho, muitas pessoas me perguntam... Poxa, mas como é que você controlava uma criança de dois anos para não fazer barulho? Eu não tinha opção. E quando você não tem opção, você é mais duro, é mais rígido. Né? Então eu, eu dizia para ele, olha, fica quieto, porque eu estou em aula. Não pode falar agora. E criança fala, não, pai, deu quieto, eu estou em aula. Depois eu falo com você. E depois, realmente, eu cumpri a minha, a minha função como pai. Né? Eu, eu, eu dava o tempo dele para ele e eu sempre tive essa limitação de, de saber separar uma coisa da outra mas muitas vezes você não vai conseguir e faz parte isso faz parte do aprendizado e as pessoas que hoje eu conheço que realmente é, se mudaram de coração para outros países não só Estados Unidos mas mudaram de coração para esses países elas não querem sair de lá e elas não querem sair de lá porque elas aprenderam como viver lá e elas aprenderam a se doar naquele lugar e transformaram o que eu falo sempre para as pessoas a coisa mais sagrada que vocês têm está debaixo do telhado onde vocês moram qualquer outra coisa que fora desse telhado não é problema seu e por mais que você queira ajudar e você pode ajudar e como eu digo isso sempre para as pessoas né não empreste nada para ninguém Dê. porque se você empresta e fica esperando de volta você vai se decepcionar você vai se frustrar você vai se desgastar o seu emocional não vai ficar legal talvez até a amizade que você tenha por essa pessoa não vai ser a mesma então se você puder não empreste nada de se você não pode dar não empreste porque você pode se frustrar lá na frente e você vai perder o respeito vai perder o amigo vai perder é, o seu emocional que talvez seja o mais importante de toda essa situação porque dinheiro você trabalha e, e ganha depois mas quando você se frustra nessa situação é muito desgastante né então você vai aprendendo que quando você sai do Brasil você perde essas manias do brasileiro e você precisa perder essas manias do brasileiro porque se você não perder você não vai se adaptar àquela cultura você não vai se adaptar ao país você vai ficar vivendo em dois mundos e ninguém é feliz em dois mundos e a coisa não, não encaixa direito né então mudar de país é uma coisa que depende muito mais do seu coração do que da sua vontade sua vontade pode ser a melhor do mundo né ah, eu quero ir porque eu não aguento mais eu tô de saco cheio do Brasil eu não quero saber de política eu não quero saber disso eu não quero saber daquilo não quero saber dessa economia eu quero quero sair fora daqui legal e o teu coração ele tá preparado para isso ele tá preparado para as pancadas que você vai levar ele tá preparado para você começar tudo novo? Né? e não quer dizer que será ruim você começar novo eu falo sempre isso para as pessoas uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é que todo dia a gente tem um projeto novo diferente para a gente crescer junto com o cliente dar ideias e ver aquilo ali é, é, crescendo e, e, e se desenvolvendo e tendo sucesso essa é a parte mais prazerosa do meu do meu do meu trabalho né eu amo fazer isso mas será que você está preparado para isso, né? para essa situação? Será que você está com a sua cabeça aberta o suficiente para lidar com os nãos que a vida vai te dar? E não estou falando de visto não, eu estou falando de, do dia a dia nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. O dia a dia vai te falar muitos nãos. E se você não tiver humildade a cabeça para se enquadrar nisso, Vai ser muito difícil você sair para qualquer outro país. Porque o Brasil é um país onde te fala muito sim. O Brasil te diz muito sim. Pela corrupção, pelo faz de conta político, pelo faz de conta econômico, pelo faz de conta tributário, onde faz de conta que o governo cobra imposto alto e faz de conta que a gente paga todos os impostos. Né? A gente vai vivendo no faz de conta e dá um esqueminha aqui, um jeitinho ali, aperta aqui, acerta ali e a gente vai, vai, vai vivendo fora não vai ter isso não tem esses esquemas e vão te dizer muito não se você não souber lidar com o não e amadurecer com ele você não cresce e aí é onde as pessoas começam a entrar num círculo onde elas não conseguem sair dali porque é uma situação para justificar a outra é um é uma é uma é um, um, um durex para tapar um outro buraco que vai abrir depois que vai fazer se você não faz redondo a coisa não acontece e para fazer redondo, você precisa estar disposto a pagar o preço. Lembrem disso. Fica esse conselho para vocês. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo, se você mora em outro país. O que, que você acha disso? Pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. Né? Deixe a sua opinião aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.